Fabrício, como é que você está passando? Bem, Ronaldinho. Eu sou E o Olívio? Oi, então, vai sempre para um verde. Eu não vou porque slide lá, né? E a sua mãe? Está bem, tá deitado ali para dentro. Descansando um pouco. Tá. O seu João? O seu João deve estar descansando também para dentro. Aí, ó. Aqui não é contramão, não, subindo, não. Não, não, não. Porque eu vim do lado ali, mas foi é contramão, porque eu, eu queria chegar aqui perto de você. Aí, aí eu faço esses absurdos, né? Eu tô aqui de máscara, aqui um amigo meu, Fab, Fabrício. É Fabrício, né? Isso. Quanto tempo, a gente conversou muito com o seu Olívio ali, né? Bateu então, muito papo, nós né? Tem muita história junto lá. Tem. Você ia buscar pão? Eu passava lá todo dia, ficou chato sem o Solívio ali, agora. Ficou, ficou sem sal, né? Passa ali não é a mesma coisa. Ali deixou, é, o seu livro deixou saudade ali pra gente. Um pedacinho dele. Isso é a vida, né? A todo vida. mundo tem que passar, a doença vem mesmo. É, a idade, né? A idade vai chegando, o dinheiro vai chegando. É. E não perdoa não, né? Não. Você tá com quantos anos já, Fabrício? 32. 32. Eu, quando sofri acidente, você assim, ainda não existia. Não, não existia, não. Eu tenho 33 anos de cadeira de rodas. 33 anos, é muito chão. É muito chão. Graças a Deus, nós estamos aí. O, o, o Fabrício Sim. é careta. Não. Bertanha. Bertanha, eita, eu confundo. Da família grande. É. Lá em, lá em Franca tem um advogado lá. Professor Sandoval, né? Sandoval Bertanha. É. Você conheceu o avô, Fabrício? Conheci meu avô perto do meu pai. Como que chamava? Batista. Batista? Bertanha. E a sua avó? Minha avó era Danilo. De quê? Você chegou a conhecer ou não? Não, avó não cheguei a conhecer não, só meu avô. E para o parque da sua mãe? Não conheci nenhum. Viu? A sua mãe é que família que era? Dos é. Rodrigues. Rodrigues, mas não desses Rodrigues aqui? ó. Sr. João Rodrigues, pai não. da Fátima? Não, outros Rodrigues, lá de Ribeirão, Corinthians. Eles são daquela região também? Às vezes é até parente, né? É, pode até ser. Posso. É isso aí. E a dona Laércia? Tem visto? Sim, a, a dona, é a mãe do Luiz, ah, tá. Luiz Mário. Então, faz tempo que eu não vi, ela. O pessoal fica mais escondido, num certo sentido, ah, né? Por causa é é fim de mim, Pandemia aí, tá fim assustando o pessoal. É isso aí. Ô Fabrício, ó, um abraço para você. É A vida é uma bênção de Deus. É isso aí. Tocar para frente. Tem que tocar, né? É. Ô, vai um abraço para sua mãe. Falou? O, o Ronaldo passou aqui. Falo, sim. Levou um pouquinho de história nossa. É isso aí. Um abraço. São quantos irmãos, ô Fabrício? Quatro. É você e mais quem? E mais, tem um Álvaro que faleceu, o, Mar, o Marcos Antônio Bertanha, que está no Goiás Tem a minha irmã que está em Ribeirão Preto, lá dentro, Priscila Bertanha e Nicolau E tem o um Álvaro Fernando, Bertanha que faleceu E tem o... O Fabrício? É, o Fabrício Que tá vivo aí para contar a história <risos> Tá vivo para contar a história É isso aí, você tem um punhado de sobrinho também? Tem você estudou aonde, o Fabrício? Estudei em Perão Corrente, não me lembro. Escola. E você lembra de professora lá? Ah, algumas. Quem é que você lembra? que, que, que Você lembra com saudade? Ah, Rosa Berguna, deu aula pra mim. Romilda, Bertoloni também deu aula para mim no pré. Elaine Rodrigues. Os professores. Qual matéria que você gostava mais? Eu gosto mais de matemática. É, é a área da minha esposa, é. professor de matemática. Eu gosto mais de matemática. Toninho Raiz, é. catedrático e matemática. É, é a, a ciência exata, né? Matemática. Quem é que era o professor senhor de matemática? Matemática era. A.. a Maria Luísa Rodrigues. Rodrigues não, Casas. Casas Cas. Cas não tem É. Então aqui, Cristal. Como é que chama essa rua aqui, Rodrigo? Padre oh, Alonso Rodrigues. 514. Como? Padre Alonso 514. Padre Alonso. Aqui do seu lado, aqui mora um, um adventista, né? O é, João, senhor João, João Luiz. João Luiz. Ele é francano, né? Entendeu? Naquela região lá, foi para São Paulo. Tem uma história bonita, né? Sim. É. E é o fundador da igreja adventista aqui, Cristais Paulistas. Um abraço para você. É com Deus, Ana. Tudo bom. Sempre uma alegria conversar com você. Igualmente.